Hoje é dia do que, mãinha? Visita de obra! Hoje é dia de visitar a obra. Então é o seguinte, você que nunca viu uma obra de andamento, em andamento de steel frame, é. né? De andamento, é eu... Em andamento de steel frame, a gente tá aqui na roça, num frio do Zezé, a gente tá pior que Polo Norte. E tem uma obra de uns alunos meus, é muito engraçado, são dois irmãos, André e André. Que eles estão fazendo no interior do Rio, na região serrana, em Araras, pra ser mais específica. E a gente tá indo lá agora visitar e vou mostrar para você ao vivo e a cores Como é que fica o andamento de uma obra de steel frame O que que é legal, né? Esses alunos, eles fizeram treinamento de orçamento, de montagem, de projeto, de venda Eles fizeram todos os treinamentos é, Fecharam... Estão do dominando o sistema, né? É, fecharam um condomínio de casas, né? Alto padrão, top e você vê, quando você é bom e domina, né, você vai pra outro nível, né? Então já negociando com o dono desse condomínio, com o empreendedor, que o cara tem outros terrenos. É sério, pro interior de Minas ou São Paulo, eu não sei, que eles querem fazer um negócio assim de muitas casas, não é alto padrão, já vai ser para pra médio, mas o cara tá se empolgando com o negócio. Então a gente vai lá dar uma olhada. Se você quiser ver, continua comigo que a gente tá aqui. Mas vamos lá e fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai te mostrar como é que fica uma obra em andamento. E se você não deu aquele like, já dá aquele like bacana, tam, aquele dedinho pra cima, e se não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no canal da Dama do Gesso, porque aqui é só aventura e emoção, e tudo ao vivo e a cores pra você. A gente se vê. Chegamos na obra! Estamos vivas! Essa mulher é uma pilota. Gente, eu tô vendo... plantar uma palmeira! Olha que coisa linda! Steel frame é incrível, né? A obra é tão limpa que você pode botar o jardim antes da obra tá pronta. E a árvore já vai crescendo. Que co... Gente, fala sério. Não tá lindo isso, gente? Eu amei. Eu amei. Eu tô chocada. Ai, vamos ver. Vamos fazer o nosso tour? Prepare-se. A gente vai rodar essa obra agora e eu vou mostrar ela tintim por tintim. Tudo que você precisa ver. Um quebra-quebra de pedra. Na... Tintim por tintim. Tudo que você precisa ver, viu? Ai, adorei. Linda, né? Deixa eu uma foto. Tcharam. Já fiz um tour aqui prévio com a Andréia e com o André. Olha só que bonitinho, gente. Você vê, né? Galera já com capacetinho, placa de obra, esse negócio todo organizadinho. E já peguei umas prévias do que, que eu vou mostrar, do que, que eu não vou mostrar. <risos> Mas o mais interessante é você perceber que eles são uma empresa que estão se especializando em casa de alto padrão. Então, aqui, como vocês podem ver, vai ser uma casa alto padrão. Um nível assim surreal. Então, pé direito duplo. Negócio fora de série. Então vem comigo que eu vou mostrar detalhe, tintim por tintim, o que, que você tem que ver. Começando pelo radier. Vamos começar pelo radier. Quando a gente fala do radier, o radier é o quê? É uma solução de fundação, tá certo? No steel frame a gente não trabalha com sapata, com estaca, estaca helicoidal, estaca hélice, estaca a raiz, com nada disso, com baldrame, com cinta, nada. A gente trabalha com radier. E o radier, ele nada mais é, nada menos é do que uma laje deitada no chão. É uma laje, exatamente. Aqui a gente tem um radier de 15 centímetros. Radier para steel frame, ele varia entre 10 e 15. Vai depender do solo, tá? Que você vai ter na sua região, da altura da sua edificação, da carga de vento. São diversos fatores. E por isso que eu indico para você. Toda vez que você for fazer uma obra de steel frame, procure um bom calculista especialista em radier. Não é todo engenheiro calculista que entende sobre radier, tá? Essa é a dica pra você. Aqui no caso, eles fizeram um, um radier de 15 centímetros com uma malha de armação no meio. O que na grande maioria das vezes atende, viu? Dificilmente você vai ver um radier para steel frame com malha dupla, que é aquela que é em cima e embaixo. Normalmente a gente tem uma malha no meio. Além disso, qual é outro detalhe que você tem que ver no radier? Eu quero te mostrar aqui de perto. Problema de umidade ascendente é a umidade que sai do chão. E sobe para a fundação. Como é que a gente evita isso quando a gente fala da fundação? A gente coloca uma lona terreira, igual eles botaram aqui, que tá, acabou ficando presa aqui durante a concretagem. E essa lona evita que a água que está debaixo ali do solo suba por capilaridade para a nossa fundação. Então esse detalhe da lona terreira é muito, muito importante que você tem que se atentar. Plástico É um plástico preto qualquer? Não. É uma lona terreiro e você tem que trabalhar com um mínimo de 200 micra, que é aquele plástico mais duro, mais resistente. Tanto que normalmente esse plástico, um lado ele é branco e o outro é preto, se você procurar. Então você vai ter essa lona terreiro, você vai abrir ela toda, tá certo? Depois você vai trabalhar com a sua armação, botando a sua tela, tá certo? E depois vai fazer a concretagem. E o que, que eu gostei bastante aqui para vocês verem e terem uma noção, né? Eles trabalharam com o radier todo, lisinho. Eles fizeram aquele bambolê, aquela trepidação, aquele negócio todo. E o radier ficou perfeito. Dessa forma que você tem uma economia muito grande. Você sabe qual é? Você não precisa fazer contrapiso. Olha que incrível. Eles deixaram o radier pronto para a gente assentar o piso cerâmico diretamente aqui do lado de fora. Incrível, né? Eu adoro essa parte. Como você pode ver... Quando a gente fala de radier, fundação steel frame, a gente tem que se atentar num detalhe muito importante. Aqui tem mais luz, dá pra gente ver melhor. O que, que é? O nosso aço galvanizado, ele é um aço incrível. E por que, que ele é um aço incrível? Ih, essa peça não é daqui não, tá perdido. Deve ser algum reforço de algum lugar que eles botaram. Então o é um aço galvanizado ele é um aço incrível. Ele não corrói porque ele tem a questão do zinco como proteção. Só que ao mesmo tempo ele é um material chato. E por ser um material chato, o que isso quer dizer? Ele tem reação química com diversos outros tipos de materiais. Um desses materiais é o cimento. E exatamente por esse motivo, entre o zinco e o cimento, a gente tem que trabalhar com uma proteção com Manta asfáltica, entendeu? É uma manta asfáltica autoadesiva, adesiva, como vocês podem ver aqui. É aquela que a gente usa para calha, né? Que um lado é prateado e o outro lado é pretinho, grudando. Vocês estão vendo? E aí a gente vai e faz esse revestimento na nossa guia inferior, protegendo o contato. Ah, Helena, mas só tem cimento aqui no chão, né? Não tem cimento aqui na lateral. Por que que virou? Porque a gente vai ter depois a nossa argamassa e o nosso piso aqui, não vai? E o que que tem na argamassa? cimento. <risos> Exatamente por esse motivo que a gente tem que tomar esse cuidado e proteger muito bem os nossos perfis colocando a manta asfáltica entre um encontro e outro. Outro detalhe importante, aproveitando que a gente está aqui embaixo. Mas a gente tem a ancoragem do nosso sistema. A ancoragem do nosso sistema é feito com chumbador. Você pode usar chumbador tipo parabolt, concrete bolt, uh, chumbador químico. Existem várias opções. O que vai definir o diâmetro, o comprimento, né? uh, o tipo de chumbador, até a quantidade o espaçamento que você vai estar utilizando, é a altura da sua edificação. A carga de vento, o tamanho do vão livre, tudo isso vai influenciar. Então somente com esses parâmetros você vai saber a quantidade de chumbador e quais os tipos de chumbador que você tem na sua obra. Uma dica importante, fazer fixação com bucha e parafuso. É estritamente proibido. Estamos combinado. Você e o okay, que? você que é um construtor, um profissional, um cara de mercado que sabe, quer fazer um negócio sério. Gente, por favor, buche parafuso, pino e fica pino? Não pode. A gente usa esse drywall, que é não estrutural. Aqui a gente está falando de um sistema estrutural. Ok? Caraca, aqui tem um pino e fica pino. Foi só eu falar. Viu? Eles fizeram. Eles fizeram essa ancoragem provisória, tá certo? E depois que ficou tudo aprumado, alinhado, botaram a permanente. E eu não tinha nem reparado, foi só eu olhar aqui pra baixo agora, então viu? E isso aqui é super normal, tá? Na sua obra, se você quiser, durante a montagem, você prender com é, bucho e parafuso, né? E aí depois você vai, ou então pino e finca-pino, e depois que tá tudo aprumado, alinhado, você vai e faz puf, o chumbamento com o chumbador. Super normal, pode fazer isso. Eu até recomendo.